E aí, galera? Sabe o que é isso aqui? Já pegou um desse? Você já cheirou? Galera, isso aqui é um jornal! Galera, eu vou te ensinar como é que lê jornal. Bom, talvez você nunca pegou um jornal, você nunca leu um jornal, mas eu vou te ensinar como é que lê jornal. Gente, nunca comece lendo jornal pelas manchetes do jornal, porque você vai ficar triste, talvez a manchete do jornal é aquela notícia triste, que sua cidade tá ficando mais violenta, tá muito mais assalto, a galera quer roubar seu iPhone, seu iPad, seja o que for, aí você vai ficar triste. Bom, não comece lendo jornal, porque o jornal, ele é, assemelha muito com a vida do ser humano. Aqui tem boas notícias, más notícias, tem há tantas coisas bacanas, venda de imóvel, ah, então não comece lendo jornal, gente, pelas páginas esportivas, porque você vai descobrir que o seu time tá ruim no campeonato. Quem que é o seu time? Flamengo? É Vasco? É Fluminense? É Botafogo? É Atlético Mineiro? São Paulo? Corinthians? Qual que é o seu time? Eu não sei qual que é o seu time. Então se você for lá e vê lá nas páginas esportivas que seu time tá ruim, você vai ficar triste. Bom, não comece no jornal pelas páginas de turismo. Bom... Você vai descobrir que o Brasil tem praias maravilhosas, você não tem dinheiro nem tempo para isso, você vai ficar triste também. Não comece lendo jornal pelas páginas de compra de imóvel, porque você vai descobrir que tá difícil a grana lá em casa, seu pai, pá, você precisa de um quarto melhor, mais top, e você não vai ter dinheiro, e a caixa também não financia. Bom, não comece no jornal, gente, pelas páginas de política, porque também tá difícil o negócio de política, hein? A gente não tá aguentando. Aí você fala assim, pô, como é que eu vou ler jornal? Comece lendo o jornal por uma boa e maravilhosa notícia. Comece lendo jornal pelas páginas do obituário. Você fala assim... E aí, velho? Qual é essa onda aí? Obituário é o quê? É de comer ou de passar no cabelo? Não. Obituário é a, pá, a página de falecimento. Vem escrito assim, ó... Comunicamos o falecimento do fulano de tal. Então, você vai descobrir, quando você começa a ler lá aquelas pessoas que já morreram, você vai descobrir que o seu nome não está na lista. Olha que boa e maravilhosa notícia você ganhou um presente, um presente do céu, o maior presente, a vida. Então você está vivo, só lê jornal quem está vivo, só anda quem está vivo, só come quem está vivo, espera um pouquinho, só bebe água quem está vivo. Ó, oh, e Jesus é chamado como a água da vida. Você sabia que você não consegue ficar cinco dias sem tomar água? A água é vital para o nosso ser. E Deus, ele quer transbordar. Aqui o jornal representa a sua vida. E Deus quer encher o seu coração de alegria, de paz, de amor. Aí você pega e fala assim, Bom, como é que esse cara colocou essa água nesse jornal? Você pode abrir o jornal, você vai ver que não tem nada dentro do jornal. É um jornal normal. E você fala assim, Ah, esse cara é doido. Então vira o jornal de cabeça para baixo. Jornal não pode fazer isso. Aí eu viro de cabeça para baixo. Aí você fala, o bagulho é louco, as minas piram, hein, mano? Esse negócio tá meio estranho. É, a nossa vida. A gente guarda coisas boas e coisas ruins na no, no nossa vida, como é o jornal. Então, qual que é a proposta que eu tenho pra você? Ou, oh, compartilha as coisas boas que Deus tem feito na sua vida, como você ganhou um presente do céu, você tá vivo, então, você tá respirando, agradeça a Deus, para de reclamar. Agradeça pela comida, agradeça pela a cama que você tem, pela roupa que você tem. Deus te deu. Um abraço, viu? Deus te abençoe. Viva a vida!